Fala galera, aqui quem fala é o Bombits, começando mais um vídeo no canal E dessa vez eu vou estar tá falando sobre canais de efeito no FL Studio Ou os famosos canais de sends Bom galera, vou explicar pra vocês Esses canais sends ou mandadas, como são chamados aqui no Brasil Eles são canais só por onde o áudio entra e pra... Esses canais é só onde o áudio passa para poder ter o efeito, você tem um efeito no canal separado, ou seja, vamos supor assim, você tem lá uma linha de piano e você faz um canal de efeito para ter um reverb num canal separado. E eu vou estar tá ensinando a como fazer isso no FL Studio. Bom, é simples. Aí eu fiz aqui um looping, né? Ó. Simples. E eu tenho dois canais, um de reverb e um de delay. E eu quero um pouco de delay e de reverb nos dois. E aí eu criei um canal, nomeei ele de reverb de delay e eu quero jogar o efeito. Agora, como eu faço isso no FL Studio? Bom, galera, é muito simples. Vocês estão vendo esse fio saindo por aqui, esse fio é como se fosse o fio de áudio mesmo que ele liga em outros inputs. Cada setinha dessa é um input ou um insert. Então, o nosso áudio está saindo desse canal e jogando para o nosso canal de master. E a gente quer que ele vá para o canal de reverb. Então, a gente seleciona o canal, vem aqui e clica com o botão direito do mouse em cima que vai ter vai estar tá jogando o efeito para cá e aí vai estar tá aparecendo essa bolinha que nem está aqui essa bolinha quando vocês mexem vou trazer aqui a minha abinha quando vocês mexem nela vocês podem ver que ela aparece uma porcentagem que vai até 125% isso é o quanto de áudio o quanto isso é o quanto do seu sinal você quer enviar para esse canal e é simples você vem e bota aqui, ó. Vou botar 44%. Aí, ó. Mas eu quero mais reverb. E aí você pode ajeitar. E outra coisa, galera, muito importante. Quando vocês forem fazer um canal de mandada, o plugin de vocês precisa estar em 100% do Yet ó. como vocês podem ver aqui, o meu está em 125. Eu vou deixar em 100%. E tem que estar em 0% em dry, porque dry é o sinal sem o efeito, e o yet é o sinal de áudio com o efeito rolando. Vou demonstrar mais uma vez para vocês galera, só que com um delay, vamos lá, selecionou o canal, vem aqui na setinha que é como se fosse um input, clicou e ajeita o quanto você quer, e, e aí você pode ir ajustando. Bom galera, e esse foi o vídeo de hoje, um simples, rápido e curto, com dicas que podem ajudar a você. Bom galera, e por que a gente usa esses canais de efeito? Bom, primeiro é para você poder ter um maior controle sobre o efeito que você tem, e também para economizar a CPU ou memória RAM do seu computador, para deixar o projeto mais leve, porque às vezes você usa o mesmo reverb, ou o mesmo delay para várias coisas, cria um canal... De efeitos, um canal auxiliar para você ter esses sinais e poder é, usar menos a sua CPU. Porque imagina você vai lá, vai usar três delays na mesma coisa e bota três delays pendurados em cada canal. Isso vai pesar muito mais do que você fazer só um e ir ajeitando aqui tudo certinho. E bom, galera, essa foi a dica de hoje. Foi bem rápida, mas muito útil. Até a próxima!